Vamos lá. A gente ainda tem muitos carros para ganhar. E quando digo a gente, quero dizer você. E aí? Alguns malucos por carros montaram uma pista lá no porto. Leve o Jeep e mostre para eles qual é a nossa. Por outro lado, eu fiquei sabendo que tem uma corrida que vai começar ao norte de Nice. Você não pode perder. Você devia dar uma olhada. Beleza, vamos fazer logo essa corrida aqui. É uma corrida de rua, né, cara? Eu acho que eu vou trocar o carro primeiro antes de ir para lá. Beleza, vamos lá. Eu vou de Toyota Supra, mas eu não sei se esse carro pode entrar nesse evento. Mas é uma corrida de rua, né? Eu acho que pode. Vamos ver. Mostre que você é bom o bastante ficando no pódio e o cara vai correr valendo o carro. Topa! Beleza, vamos lá, vamos lá. Tração traseira, tenso de segurar O pessoal aqui tem um... É o mesmo jeito da campanha, né? Tem uns caras que ficam freando na frente da gente De propósito, né? Pra gente perder velocidade Pelo menos o Toyota Supra vira muito, hein? Essa pista aqui é exclusiva da expansão. Essa aqui eu achei que ia ter as mesmas pistas, né, algumas. O nível de agressividade da galera é o mesmo. Pessoal, aqui não deixa passar fácil Tem que ir atrás daquele carro ali, eu acho que é o GTR Nossa, o GTR é top, velho Cara, o efeito é muito louco, hein? A sensação de velocidade, olha Mano... Cadê esse GTR, velho? Aqui tá no GTR é o Brian. Não é possível. É muita potência pro carro. Tá doido esse GTR aí, velho? Ele era Classe C2, maluco. Nem era pra ganhar dele. Uau! Eu não tinha certeza que você ia conseguir, mas você mandou muito bem. Essa é a lista de experiências. Pelo que eu soube, existem carros como esse espalhados pela Europa. Dentro de cada um, você encontra instruções para um desafio que precisa ser completado. Não existem duas listas iguais. Se topar, vá em frente para ver qual é. Esse evento da Huracan aí é para fazer aquelas habilidades de drift, né? Só que o meu botão de freio de mão é o mesmo do Nitro, cara. Então, o... ficou desabilitado. Depois eu vou configurar o controle e a gente faz aquele evento lá de... Não é evento de exibição, né? É um evento só pra testar o carro e fazer habilidades. Ok, essa é uma corrida simples. Vamos correr contra o Nissan GTR. Meu camarada Brian tem um desses. Ele disse que é igual pilotar uma bala saindo do cano da arma. Então você vai ter que dar o seu melhor. dar oh, da hora, hein? Mencionar o Brian. Vamos lá. Olha. Ele simplesmente parou o carro ali. Eu acho que como o carro dele é nível S2, né? Ele pode muito bem frear e tentar me passar de novo. Ele já tá colado já. Eu só quero achar uma reta só para me soltar esse nitro. Pois esse dojão é bonito, né, velho? Aquele Dodge ali lá no Need for Speed, eu fiz até um vídeo de uma configuração para ele. Ficou top demais. Ah, o GTR me fechou aqui, mano. Eu meteu meter o louco naquela curva ali. Aqui tem uma reta, não. Eu que não tem, não. Eu vou soltar o Nitro assim mesmo. Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. O bom é que dá para pegar uns atalhos da hora, né? Meter o louco nas curvas aqui. dá para acelerar muito porque o carro tração traseira está muito forte, se vacilar ele sai mesmo eu acho que tem uma reta ali na frente para soltar o nitro, vai ser lá Esse efeito do Nitro me lembra um pouco o Underground 2. Ele dá um pouco desse efeito. Olha, vem o cara, hein? Foi muito braço da sua parte. Não acredito que você detonou esse GTR. O Nissan GTR. Esse bicho é rápido pra valer. Muito rápido mesmo. Beleza, a gente já pegou quatro carros. Vamos atrás do próximo. O passeio livre online tá aberto. Então você pode jogar com seus amigos. Corridas, eventos, tudo o que você quiser. Tá ali no menu de pausa. Mano, eu tô impressionado que tem como buscar uma sessão online aqui, uma, uma tipo a corrida de passeio livre, né? Com a galera. Mas eu acho que pouca gente deve estar com esse jogo ativado agora, né? Ele vai ficar buscando ali para sempre. O jeep é blindado, então isso vai ser fácil. O objetivo é destruir o maior número de placas possível. Essa é sua. Vamos lá, tem que ir sem placas. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Também que esse carro aqui tem uma manobra ok, né? Me lembrou o Dutch Rally 3, esse aqui que eu tô fazendo. Nossa, a manobra dele é pesada, viu, mano? Tinha um monte de placa para me bater ali, eu deixei para trás Mas é louco esse Esse jeep aqui, hein Eu acho que ele queria que eu fizesse uns drifts aqui Mas eu não sei onde é que tá o, Ativado o meu freio de mão pô. Cadê? Onde é que tem mais aí? Ali, ó Tá que eu tô usando o câmbio manual aqui, dá pra reduzir até a alma. Tem tempo, cara, é um minuto pra quebrar tudo. Beleza, só falta 20 agora. Eu tô apertando aqui o. Ah, não, aqui ó, o botão de... de freio de mão. Só que toda vez eu esqueço, né? Aqui ó, só mais dois. Bom, você detonou. Vamos pro próximo evento. Beleza, a gente tem uma corrida de cross aqui. Eu acho que aquela corrida ali vai ter que ser com jipe, né? Vamos lá. Agora ele vai ficar buscando uma sessão de passeio livre aqui. Até eu reiniciar o jogo, né? Quer melhorar suas habilidades de corrida? Você sempre pode colar na traseira de um piloto do festival e desafiar o cara pra um mano a mano. Nossa, toda hora eu aperto o freio de mão aqui e ele não ativa. Cross Country, o extremo do off-road. Essas corridas viram bagunça rapidinho, então faça o que for preciso. O que importa é vencer. Beleza, vamos lá. Parece ter um carro aqui que se eu vencer o evento eu vou ganhar o carro. Tem um ícone ali, ó, é o Cuda. de que você pode usar um nitro nesse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso. É o tal do Cuda ali, ó. Vou ganhar ele. Nossa, é mesmo é que tem a câmera interna ainda, né? Esse jogo é muito completo, cara. Muito completo. E eu vou falar pra você, eu vi o menino comentando, né? E eu até concordo esse, Essa expansão aqui é melhor do que o jogo Do Veloz e Furiosos que foi lançado, né, velho? Na moral, na moral Vamos ver se nós ganhamos ali o, o Kuda Nossa, cara, como é que eu não perdi aquele cheque ali? Agora passar esse Kuda aqui logo um GTR lá na frente, um Skyline aqui na expansão ele pediu pra gente usar o carro certo, né, pra esse tipo de evento aqui só que no modo campanha normal ele não tá nem aí o cara tá mais preocupado do que eu, calma Cara, eu, eu acho que eu não, eu não devo ter jogado esse jogo, a, essa expansão, porque eu não tô lembrado de nada. Corrida de cross soltando nitro é loucura. Isso aí, é disso que eu tô falando Ganhamos o Kuda Ah, esse aqui é bom pra fazer Drift sem precisar de Freio de mão, tá? Esse aqui sai de Traseira, mano. Vamos ver se dá Pra correr com ele aqui nesse evento de ficar séria. Já viu a nova McLaren? Bom, você já vai ver, porque vai correr contra uma. Valendo o carro. Não vacile. Agora é classe S2. Nossa, velho. Oh, os caras freia de propósito. Não é possível. Olha aqui. Mano, e essa chuvinha aí, esse efeito, que bonito Ah, tá, eu apertei o botão de nitro, o botão errado Opa, opa A galera começou a frear do nada ali Ah, o GTR tem muito mais estabilidade, hein? Cara, o spray da chuva, muito top, hein? Muito bem feito, bem detalhado. Geralmente as expansões, elas são mais leves, né? Porque não tem muita coisa e tal. Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. É que nem né, a expansão do Lego. A outra da ilha também. E o pessoal tá falando aí que a vai ter a expansão do Veloz e Furiosos pro Horizon 5. Por causa do lançamento do, do novo filme, né? Do Veloz e Furiosos. Será, velho? Se for, então é foi muita cagada, né? Eu soltar essa... Essa gameplay aqui, nessa né? série, junto com a, a próxima, talvez, expansão aí do Forza Horizon 5. Mas eu acho difícil. Acho que vai ser outra coisa. Eu acho, né? precisamos levar esse carro até a garagem as coisas vão mudar um pouco agora eu fico com o carro eu marquei um novo local no seu mapa me encontre lá cara tem um evento aqui ó será que é contra um avião As McLaren não são baratas, então me faz um favor e tente chegar na garagem com o carro inteiro Seu tempo é curto, eu tenho que sair logo Ah tá A gente tem que levar a McLaren até a garagem sem estragar o carro É, não vai ser fácil não Tem dois minutos para fazer seis quilômetros? Beleza. Eu acho que deve ter algum tipo de corte de caminho, né? Aí tem uma barrinha de vida ali, né? Tem que tomar cuidado para ela não encher tudo. Se eu bater na árvore aqui, já era. Aqui é a parte que a gente acelera muito, e se bater já era, né? Podia ter sido mais rápido, maluco, mas pelo menos chegou. A em P1. Cara, essa coisa corre. Mano, o cara tirou onda, hein? Poderia ser mais rápido. Beleza. Beleza, vamos fazer esse evento aqui. Aí depois a gente, eu não sei quanto tempo já tem de gravação. Aí a gente já deixa os próximos, né? Eventos para o próximo episódio. Vamos lá, já. Eu não vou cortar caminho, não, velho. Ou eu corto caminho? Não, é melhor não, é melhor ir certinho, porque toda vez que eu corto caminho eu faço alguma coisa errada. Tudo o que você precisa fazer é bater o recorde do cara e manter a velocidade lá no alto. Mostre pra ele, ele não vai ter outra opção além de correr. A reputação dele tá em jogo. Beleza, eu tenho que manter uma velocidade de 177 km. Durante 11 segundos, beleza. Fácil. Seguro o meu acelerador aqui, ó. É, não é tão fácil. Tem que pegar uma reta boa aqui e aqui, ó. Mantenho meio ac meio acelerador, né? Para não terminar a reta logo. Pronto. Isso me fez lembrar de mim mesmo. Belo trabalho, cara. Eu tô impressionada. Você detonou. Agora ele precisa correr valendo o carro. Beleza, vamos finalizar com esse evento aqui. Clássica valendo carro, e esse cara acha que sabe qual é a sua Você precisa mostrar pra ele que não Beleza, vamos lá Ou oh, é da hora, né, velho? Até um jogo desse aqui Aí, lembre de que você pode usar o nitro desse evento Não tenha medo de tirar vantagem disso até num jogo desse aqui os caras se preocupam em dublar o game, né? Ainda mais um jogo de corrida, né? Que você não tem como você ficar correndo e olhando legenda, né? Muito da hora. Não é à toa que Forza é Forza, né, cara? Não tem como discutir, não. Nossa, os carros estão lentos, né? Mas a... o trânsito aqui também, pelo amor de Deus. agora eu quero ficar em primeiro. Beleza. Tá na dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Quase que eu vou para rua errada. Esse carro aqui acelerou com nitra, hein? Ele concordou em correr valendo o carro Acho que isso faz de você o um novo dono Não se sinta mal Esse carro era muita areia para o caminhãozinho dele Vamos dar um bom lar para ele, claro Tem vídeo desse carro aí Do Need for Speed no canal Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar a série aqui Aí depois a gente continua Porque já deu uma hora de gravação, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande Eu espero que você tenha gostado Deixa o like, manda o um salve nos comentários E até até o próximo episódio da nossa série da expansão do Velozes e Furiosos.